Nesse vídeo, eu vou mostrar o equacionamento para fazer conversões de base, conversões entre fração mássica e fração molar. Em muitos casos, conhecemos as frações molares dos componentes de uma mistura, mas precisamos das frações mássicas da mistura, ou o contrário, temos as frações mássicas e precisamos, a partir desses dados, obter as frações molares. Casos muito comuns dessas aplicações são encontradas em problemas de destilação, de extração líquido-líquido, ou até problemas de evaporação. Né? Por exemplo, alguns gráficos de entalpia de misturas podem ser fornecidos em função da fração mássica do material, mas os dados do problema podem estar em termos de fração molar. Então, saber fazer as devidas conversões, muitas vezes acaba sendo uma necessidade para a continuidade da resolução de um problema. Bom, por uma questão didática, vamos considerar uma mistura binária, constituídas pelos componentes A e B, com suas respectivas massas molares. Então, se tomarmos como exemplo um recipiente fechado, preenchido por essa mistura, como mostra aqui a representação dessa figura, dentro do recipiente encontraremos apenas os componentes A e B. E por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque para aplicar a conversão de bases, é necessário resgatar os conceitos de fração molar e de fração mássica. Por esse motivo, vou incluir na explicação uma pequena revisão dos conceitos necessários para o entendimento das conversões. A fração molar é obtida a partir do conceito de número de mols, normalmente denotada pela letra N, e que, por definição, é a razão entre a massa de um componente da mistura e a massa molar do mesmo componente. Embora haja diferença entre fração molar e fração mássica, as definições são semelhantes. Ambas são frações e, portanto, representam uma relação entre uma parcela do todo e o todo. A fração molar relaciona o número de mols do componente considerado com o número de mols total presente no volume de controle. Como consideramos uma mistura binária, o número de mols total é a soma do número de mols de A com o número de mols de B. E por ser uma fração, a soma das frações molares dos componentes será sempre igual a 1. Se tivermos, por exemplo, três componentes, teremos xa mais xb mais xc igual a 1, e assim por diante. No caso de misturas binárias, se conhecemos a fração de um dos componentes, a fração molar do outro componente é obtida por diferença. Para a análise de fração mássica, aqui a gente está denotando por W, ao invés de número de moles, consideramos a massa dos componentes. Então, a fração massica é a relação entre a massa do componente considerado e a massa total da mistura, que é a soma das massas dos componentes. Como temos frações, a soma das frações massicas necessariamente deve ser igual a 1. Da mesma forma, se conhecemos a fração de um dos componentes da mistura binária, a fração massica do outro componente também pode ser obtida por diferença. Agora, entramos efetivamente na análise da conversão de uma fração em outra. Na conversão de fração massica para a fração molar, precisamos encontrar uma maneira de substituir o número de mols por massa. Com essa consideração, podemos inserir as equações 1a e 1b, respectivamente nas equações 2a e 2b, e chegamos nas equações 4a e 4b, em que cada termo das equações representa o número de mols. Observe que, em todos os casos, a gente vai ter a relação entre a massa do componente pela sua massa molar. Se considerarmos a definição de fração massica, para o componente A, vimos que Wa é igual a Ma dividido por Ma mais Mb, podemos substituir Ma e Mb das equações para deixar essas equações em função das frações massicas, já que Ma é igual a Wa vezes a soma de Ma e Mb. De modo análogo, teremos mb igual a wb vezes ma mais mb. E podemos substituir os termos de ma e de mb nas equações 4a e 4b para obter as equações 5a e 5b. Observe que os termos entre parênteses irão se anular, e com isso podemos reordenar essas equações de modo a obter uma expressão mais simplificada. A simplificação pode ser ainda maior se multiplicarmos cada termo das equações pela massa molar do componente a ser calculado. Então, tomando aqui a equação 6a como exemplo, como ela é usada para calcular a fração molar do componente A, então multiplicamos todos os termos dessa equação pela massa molar de A, e com isso chegamos na equação 7a. Se o mesmo for feito para o componente B, agora multiplicando pela massa molar de B, chegaremos na equação 7b. Para uma mistura binária, essas equações podem ter uma simplificação ainda maior. Por exemplo, se wA é conhecido, podemos substituir wB da equação por 1 menos wA e, com isso, a equação fica em função apenas de uma das frações mássicas. É apenas uma forma diferente de representar as equações 7A e 7B. Por outro lado, para converter fração molar em fração mássica, precisamos fazer o procedimento inverso. Devemos considerar a definição de fração mássica, são as equações 3a e 3b, e substituir o termo de massa pelo número de mols. Como resultado, teremos as equações 8a e 8b. Podemos substituir os termos do número de mols Na e Nb relacionando esses termos com as respectivas frações molares. E isso é feito usando a definição de fração molar. Analisando o componente A, a gente teria xa igual a na dividido por na mais nb. Então, na vai ser igual a xa vezes na mais nb. E com isso, a gente pode substituir esse termo na por essa expressão, que é o que mostra aqui a equação 9a. E o mesmo pode ser feito para b, em que teremos a equação 9b. Aqui, também, o termo entre parênteses se repete, então, ele pode ser anulado. E, com isso, a gente chega nas equações 10A e 10B. Essas equações também podem ser simplificadas, mas, agora, ao invés de multiplicarmos, vamos dividir os termos pela massa molar do componente a ser considerado. Então, dividindo os termos da equação 10A pela massa molar de A, no caso, estamos nos referindo ao componente A, e dividindo os termos da equação 10b pela massa molar de B, para o caso do componente B, chegamos nas equações 12a e 12b, que são as expressões usadas quando conhecemos as frações molares dos componentes e desejamos calcular as frações mássicas. De modo similar, também podemos deixar essas expressões em função apenas da fração molar de um dos componentes, caso estejamos considerando uma mistura binária.